Boa noite, pessoal. Esteja conosco essa noite para participar dessa jornada de Conexão Vivo. Temos cervejas, refrigerantes e a nossa tradicional pipoca, doce de sal. Não percam! Uma delícia de pipoca. Boa noite!